Uh, uh, uh, uh. Olá meninas Olá meninas, Olé, meninas. É... Então, essa aqui comigo é a minha irmã Hoje eu vou gravar um vídeo aqui com ela Que é o um vídeo mostrando esses daqui Pra quem não sabe Eu não, também não sei o que é isso Lip tattoo, lip tattoo é. Tatu. Tatu no lip é um batom de tatuagem, sei lá, que que é esse negócio. Eu vou experimentar agora, vou ver se fica legal. É, esse daqui, é, eu não sei onde eu comprei, onde eu comprei. Ele? É numa uma loja louca lá de Nagoya que eu comprei esse negócio aqui. Ele custou três então. Vou ver se o tá aqui. Aí eu comprei dois aqui para mostrar pra vocês. Aí abre assim, aqui atrás e ele vem assim. Brilhante. Tá brilhante. Oh, cuidado! Aqui atrás é assim. É, acho que é pra você medir o lábio assim. Não parece um lábio, parece um, um bigode. É. Aí a gente pega a tesourinha aqui Esse aqui de papel, né? Que tem que cortar Como a gente precisa de água, então eu peguei aqui um, um pouco de água Nesse copo. eu vou beber um pouco Depois a gente corta aqui né? Deixa mais menorzinho os Nossos sete lips E aí a gente coloca assim e ó Parece, um parece que eu tô com duas batatas fritas assim. Aí agora a gente molha um pouquinho no, no, o, o negócio As você só tem que colar primeiro E depois passar água Nessa parte de dentro aqui, né? <risos> É tatu, né? tatuagem, né? Faz assim, ó. Vou beber água assim, ó, com o negócio. Meu eu Como que faz a parte de baixo? Não, morreu. Próximo. Cadê o anjinho? Cadê o anjinho? Acho que ele vai saindo. Naturalmente? É, naturalmente. Ah, veio. Saiu? Saiu. Coisa estranha. Coisa estranha. Ah. Parece mais um bigode aqui. Ah. Ah. Acho que isso não, dá nem pra... não. Não, não dá nem pra tomar água. Agora a gente vai secar com ventilador. Olha que da hora, da faz a sobrancelha. Então eu terminei o meu. Deixa eu deixo tacar água no seu. Não. Não, deixa, deixa, não. deixa eu arrumar. Eu acho que eu, sou não, ah, ó, eu só sei se sobrou. Eu vou tô... atacar. Ai. Acho que já tá bom, já. Eu não consigo nem ir direito, ele sai. <risos> As irmãs, Kylie e Jenna. Você é a é Kylie ou a Jenna? Kylie. Ou a Jenna? Kylie é quem, então? Bom, gente, soube que não deu certo, né? Então, gente, foi trezentão pro lixo. Porque isso aqui não rola. eu horrível. Mas tirar. dá pra usar na vocês. Expectativa, realidade. Né? Doeu. Jenna. <risos> Muito plástico. É. O da Thieb não é. É que eu vou Não, não é que é o melhor. Eu acho que é o tecido. Esse aqui é meu tatu, esse aqui é meu plástico. Sei lá. acho que é porque é o meu glitter. <risos> que horrível. <risos> Enfim, gente. Vocês viram que não deu certo. Pelo menos o meu. Não aconselho a comprar esse negócio. Mesmo que seja baratinho assim. É, vocês compram se vocês quiserem se divertir. Sei lá, que lá e tal. Mas esse tatu lips não deu certo. Hein? Se inscreva no canal. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E... Para de me imitar. Se vocês querem vídeo mais com ela. comente aqui embaixo também. Se vocês quiserem. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Não foi. Fecha logo o vídeo. Vou fechar com o meu beijo. Não. A Jenner. A Jenner é bonita agora. isso que teve uma de fã. Uma de Tchau. tchau.